Oração de Páscoa Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Páscoa significa renascimento, renascer. Desejo que neste dia em que nós cristãos comemoramos o seu renascimento para a vida eterna possamos renascer também em nossos corações. Que neste momento tão especial de reflexão, possamos lembrar-nos daqueles que estão aflitos e sem esperanças. Possamos fazer uma prece por aqueles que já não o fazem mais, porque perderam a fé em um novo recomeçar, pois esqueceram que a vida é um eterno ressurgir. Não nos deixe esquecer que mesmo nos momentos mais difíceis do nosso caminho, Tu estás conosco, em nossos corações, porque mesmo que já tenhamos esquecido de Ti, Você jamais o faz, pois padeceste o martírio da cruz em nome do Pai e pela humanidade, que muitas e muitas vezes esquece-se disso. Esquecem de Ti e do Teu sacrifício, quando agridem seu irmão, quando ignoram aqueles que passam fome, quando ignoram os que sofrem a dor da perda e da separação, quando usam a força do poder para dominar e maltratar o próximo, quando não lembram que uma palavra de carinho, um sorriso, um afago, um gesto podem fazer o mundo melhor. Jesus, conceda-me a graça de ser menos egoísta e mais solidário para com aqueles que precisam. Que jamais se esqueça de Ti e de que sempre estarás comigo, não importa quão difícil seja meu caminhar. Obrigado, Senhor, pelo muito que tenho e pelo pouco que possa vir a ter, por minha vida e por minha alma imortal. Obrigado, Senhor. Amém.